Galera, é o seguinte do vídeo de hoje, eu vou provar pra vocês que sim, o Waymine não é um mistério sombrio Então preparem, porque hoje é dia de jantar o Waymine oh. Assim, de certa forma, eu tô amando os vídeos que eu tô fazendo aqui agora no canal Porque, tipo assim, eu pego assuntos que estão no momento Pego, faço um vídeo reagindo E depois eu pego aqui, edito e posto pra vocês Então, mano, isso é muito stones velho Porque, assim, eu faço duas coisas que eu gosto Gravar vídeos, reagir vídeos Ah, mano, só vem coisa boa Enfim, eu vi vários comentários de vocês nesse vídeo aqui muita gente tá comentando que o mistério sombrio é o Emané Pra quem não sabe, Emané é o meu amigo A gente gosta de trabalhar com a verdade E eu vou fazer vídeos com base na verdade Então, assim, já perto os cintos Porque, galera, hoje o Está muito animal, cara Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu sei Sobre o Mistério Sombrio Tô aqui, galera, no mundo PicPay Que é o mundo do Felipe Neto, galera Que ele disponibilizou em um dos episódios dele e tudo mais E eu postei um vídeo ontem aí falando de Talvez existe a possibilidade do Mistério Sombrio Ter pegado esse mundo e ter aberto pra várias pessoas Na verdade, o mundo original da série do Felipe Neto Da saga Sim, maninho, tinha essa possibilidade e Mas relaxa que o Filipinho vulgo Felipe Neto Lançou aí no meio das suas lives Que todos os canais clica nesse inscrever-se aí, clica nesse like, inscrever-se, tá aqui embaixo o botãozinho, clica nesse. Se o Felipe Neto pediu, já se inscreve aí, né, Profissional Minecrafters. Lançou aí no meio das suas lives que todos os canais do Mistério Sombrio são fiques. Poxa, Felipe, eu estrago é a minha infância, meu. Minha infância foi totalmente destruída de agora que eu sei que todos os canais do Mistério Sombrio são fiques. Eu não vou mais nem me inscrever nesses canais Eu tava inscrito, vou tirar minha inscrição agora Mas na verdade eu já sabia disso já galera Eu só não queria falar pra vocês porque tipo Eu não queria me atrapalhar a galera que tá fazendo o vídeo né? Então deixa eles lá, da mesma forma que assim Eu tô fazendo vídeos do Mistério Sombrio aqui Mas eu nunca falei pra vocês que eu sou o Mistério Sombrio E eu também nunca falei, eu acho que é algo Que comprometeu essa série do Felipe Neto Mesmo porque eu acho a saga incrível E eu não queria atrapalhar galera Porque mano, atrapalhar a sériezinha do Felipe Neto É como se fosse atrapalhar meus sonhos de infância meu. Quer trazer o Felipe Pra gravar esses vídeos junto comigo Mas enfim, Maninhos, pra quem não sabe Basicamente, eu li vários comentários aqui no canal Acusando o Emané de ser o mistério sombrio E o Emané fez um vídeo no canal dele E tudo mais E aparentemente, ele disse no canal dele Que o mistério sombrio era ele Eu vi esse vídeo, e vocês também tem que lembrar Que eu sou amigo próximo, amigo próximo do e Eu tenho um contato com ele, a gente conversa várias e várias vezes Então eu realmente sei se essa história é real ou não Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui É com base com as pistas que estão aí pela internet Com base dos comentários de vocês com base aí, né, de vídeos e tudo mais cores de lives, inclusive mesmo do próprio Felipe Neto e coisas assim do tipo então olha só, a conclusão é você que vai tirar, então se você é um investigador de verdade, se você está aqui junto comigo nessa missão pra realmente descobrir o que vai acontecer nos próximos episódios de Minecraft, a saga, caraca mano, eu jurava que eu tinha visto alguém ali, velho, mano meu Deus do céu, velho, caraca mano, <risos> meu Deus véio. então assim mano, se você vai me ajudar aí meio que fazer algumas certas investigações se você vai sentar aqui no banco, junto Comigo e comentar o que você acha Então já bora lá, que eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu sei, maninhos, tudo que eu sei Hoje vai ser emendado nesse vídeo aqui <risos> Então é o seguinte, galera, vamos lá Por umas partes de umas lives aí que eu encontrei Do Felipe Neto, o Felipe Neto anda fazendo Várias streams aí no YouTube, jogando a Us Jogando várias coisas e bem legais No meio dessas lives aí, às vezes ele solta alguns spoilers Sobre as séries dele, né, que no caso é a série aí Do Minecraft, a saga Que no caso é esse mapinha lindo Que nós estamos aqui, cara, eu fico muito feliz Quando eu entrei nesse mapa, quando eu entrei nesse mapa aqui eu sinto que eu estou participando de alguns episódios do, Da série do Felipe Neto Nossa, é muito emocionante entrar nesse mapa Meu Deus do céu <risos> Eu tava pensando que comigo aqui Inclusive fica aí de sugestão pra caso um dia o Felipe Neto Veja meu vídeo Adicione data packs na sua série Eu acho que vai ficar muito da hora Adicionando alguns data packzinho que fazem alguma coisa Uma mudança no joguinho Tipo, vai ficar da hora, eu acho Eu vou mostrar pra vocês aqui um pedaço de um vídeo Que foi tirado da live do Felipe Neto Que o Felipe Neto meio que deu um pequeno spoiler Sobre o My, a Minecraft a saga, né? Que aí é tudo havendo o um mistério sombrio eu tenho que pensar no que, que eu falo do spoiler. É. Beleza. não, não Felipe. Ah, aí, só fala pra pararem de me xingar e xingar o Tails. Ah, eu já falei pra pararem de xingar você e o Tails. Ó, o, o Mistério Sombrio e eu vamos nos encontrar cara a cara, frente a frente, amanhã, no episódio do, do, da saga. Então, esse é um bom spoiler. É uma boa razão pra vocês quererem ver esse vídeo. Então, olha só, Maninhos, já sabemos que no episódio de hoje, o Mistério subiu. Sombrio... Pode aparecer, e o Mistério Sombrio aparecendo, vamos conseguir reparar se é a mesma pessoa que invadiu o mundo do Bruno E se é o Mistério Sombrio realmente é o Emile, como ele mesmo diz Mas, mais pra frente na mesma live, o Felipe Neto fala sobre os canais do Mistério Sombrio E pessoas que estão fazendo meio que várias teorias Eu não tô fazendo teoria nenhuma não, cara Eu estou investigando junto com o Cleitinho Então o Cleitinho tá vindo aqui junto comigo, fazendo várias investigações junto com vocês Lendo comentários e descobrindo se tudo isso aqui é real ou não, o que que tá acontecendo com o Mistério Sombrio Se o Mistério Sombrio tá com uma macita ou não Estamos querendo pegar todas as partes da série Felipinho, e trazer pra galera, pra gente Entender se realmente a macita está viva Se vai estar tá tudo certo no final, se o Felipe Neto vai perder O mapa pro Mistério Sombrio, ou se o Mistério Sombrio Vai pegar e vai destruir a casa inteira você vai explodir parte do mapa, ou que é isso do tipo Isso aí, isso aí se chama Preocupação, preocupação Canais como o meu, que pega o episódio do Felipe Neto E dá uma destrinchada sobre o Mistério Sombrio É realmente incríveis mano, é realmente incríveis Isso aí, ó, ó, ó, fala Pra vocês que é conteúdo do bão, hein Conteúdo do bão, eu e o Cleitinho já estamos Investigando sobre isso, e não só o Cleitinho Como também agora temos mais uma Pessoa que vai nos ajudar agora aqui Nas nossas investigações, mais conhecido Como o meu pangaré Meu pangaré, meu pangarezinho aqui Não, não, não vou fazer, não vou fazer esse tipo de coisa Não vou fazer esse tipo de coisa com você, pangaré Não, não, não, não, não, olha pra lá E vamos fazer as investigações Ó, oh, fica... Fica na sua aí cara, fica na sua aí Presta atenção nos episódios aí mano Presta atenção nos episódios aí que é a melhor coisa que você faz Toda vez que ele aparecer no meio do vídeo É pra vocês darem like Então já dê like aqui ó, que ele tá aqui Não bichinho Dá like no vídeo galera, dá likezão Dá likezão no vídeo aí meu Dá, dá um likezão aí no vídeo meu Dá um like. Mas olha só o que, que o Filipinho falou nessa parte Na verdade eu acho que foi os manos que trabalham junto com ele Olha só Um recado agora da, da, das mídias sociais Todos esses spoilers Comunicação Eles vão ser dados Ou pelo Felipe Ou pelas nossas contas oficiais Que é da... da, não, da, da tem outra é, não, não tem outra conta de, não. não tem conta De mistério sombrio Nem canal no YouTube De mistério sombrio Perceberam, né? Não existe canal Sobre mistério sombrio Não existe outra conta Sobre mistério sombrio Existe apenas a conta oficial Do Felipe Neto Sobre mistério sombrio Só que é o seguinte, pessoal Vamos falar a verdade Que a série do Minecraft A é saga do Felipe Neto Realmente está muito boa E agora está começando a Acontecer umas coisas Que realmente Está valendo muito a pena assistir não só apenas assistir tipo, como, por exemplo, fazer um jornal em cima disso? Então, basicamente, considere esse quadro aqui como, sei lá, Felipe Neto News em cima da Minecraft Saga, não sei. Só vocês vão saber me dizer comentando. Então, já temos aí a prova A que prova que o Eimané não tem nada a ver com o Mistério Sombrio. Mas agora vamos aí continuar as nossas investigações pra provar que o e Mané não tem nada a ver com isso. Ei-Mané não tem nada a ver com isso. E eu chamo ele de E-Mané porque E-mané é mais engraçado. Então, vamos fazer o um seguinte: chuva de comentários comentando Eimané. Mané, embaixo nos comentários, porque eu quero Ver todo mundo desse jeito, Cleitinho É o bonde do Cleitinho, galera <risos> Todo mundo comentando em mine mentiroso <risos> Em mané, mano é... Meu Deus do céu, velho, ele fez um vídeo aqui no canal Dele, e esse vídeo aqui, basicamente Já está aí com mais de 400 mil views, cara Entrou em alta, tá com muito dislike também Isso é muito bom, e meio que analisando aí O videozinho aqui, o vídeo Do Emané. temos uma parte que ele deu muito mole Pô, leozinho, leozinho, leozinho Anos de experiência, anos Editando o vídeo, como é que você deixa uma coisa Dessa passar, meu filho? Podemos perceber Aqui que no momento que ela aperta tab Pra mostrar o Felipe Neto realmente Conectado, podemos ver aqui Que tem uma certa edição gravando Olha só, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó Ó, olha aqui, olha aqui, ó, tá vendo? tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui Tá uma diferença de contraste dá pra ver que, que tá realmente recortado, então olha só Não era o Felipe Neto no meio desse mapa E detalhe, que eu já falei pra vocês O Felipe Neto usa o Helms, velho Então eu não sei ainda como é que funciona o um Helms mas a permissão do servidor eu acho que é diferente, então para ele entrar lá ia ser um pouco mais complicado, eu não tenho certeza. Entendedores de Minecraft, por favor, embaixo nos comentários comente aí que realmente é muito importante para mim, porque eu quero saber se ele conseguiu realmente entrar ou não. E assim, muita gente depois foi lá no Twitter do Felipe Neto, foi nos vários comentários de vários vídeos, inclusive o meu, falando que o Imané era realmente o um mistério sombrio. E eu tava vendo nos comentários que realmente é tipo em é e hipotenusa, né? O mistério sombrio está atacando. O mistério sombrio vulgo Imané está atacando o Felipe Neto. Neto por usar criativo, né mesmo? Sendo que o próprio Mistério Sombrio Usou criativo para atacar o Felipe Neto Então esse negócio tá totalmente errado Felipe Neto, pode ficar super tranquilo, meu Pode ficar super tranquilo que nós estamos do seu lado E eu tenho certeza absoluta Que sim, mano, que sim Você vai conseguir vencer o Mistério Sombrio, galera Até o final da série o Mistério Sombrio vai ser Vai ser resolvido e tudo vai dar certo Enfim, esse mapa que eu tô utilizando aqui é o mapa do Mundo Big Pay, se você não conhece, se você não assistiu Vai lá assistir depois, lá, lá tem o um download do mapa Do Felipe Neto, caso você aí queira um dia baixar para parece de... Caraca, mano É muito explorado, hein, velho. Olha o tanto de tocha que é espalhado por baixo, mano Caraca, tem muita tocha aqui por baixo Aqui foi construído o um mundo PicPay eu nem sei onde que é a entrada desse mundo, velho. Vou ser sincero pra vocês Mas aqui que é o mundo PicPay Onde que vocês podem entrar aqui e fazer suas construções Tava tendo um baita de um campeonato Enfim, caraca O mundo do Felipe Neto realmente é gigantesco, mano Ele explorou muito o mundo dele Olha, tem muita, tipo, lugar minerado Olha, tá cheio de tocha pra vários locais Cais. Mas enfim, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, já comenta aí embaixo que realmente é muito importante. E é isso aí, tá ficando por aqui mais uma investigação do Cleitinho News, galera. E assim que lançar o próximo episódio do Felipe Neto, eu já vou fazer um vídeo reagindo. Vamos ver aí o que aconteceu. Depois vamos aí destrinchar esse episódio. Pra realmente descobrir o que aconteceu de fato com essa série do Mistério Sombrio Se o Mistério Sombrio vai conseguir vencer ou não Enfim, eu vou, mano, eu vou Essa aqui vai ser a série que eu vou acobertar tudo, galera E eu espero muito que tenha bastante enigmas no meio dessa série do Mistério Sombrio Porque enigmas é muito da hora de desmendar E assim, eu, eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esses vídeos aqui, meu Também quer aí descobrir os enigmas que estão no meio, né, do, do Mistério Sombrio e tudo mais Então é isso aí, um beijão, até o próximo vídeo E valeu, galera, falou